Certa vez, um homem falou tanto que seu vizinho era ladrão, que o vizinho acabou sendo preso. Algum tempo depois, descobriram que o vizinho era inocente e ele foi solto. E após muita humilhação, ele resolveu processar o seu caluniador. No tribunal, o caluniador disse ao juiz, Meritíssimo, comentários não causam tanto mal. O juiz respondeu, faça o seguinte, escreva os comentários que você fez sobre ele no papel, depois pique o papel e jogue os pedaços pelo caminho de sua casa e amanhã você volta aqui para ouvir a sentença. O homem obedeceu e voltou no dia seguinte, quando o juiz disse, agora antes da sentença você terá que catar os pedaços de papel que ontem você espalhou pelo caminho. Eu não posso fazer isso? Respondeu o homem O vento deve tê-los espalhado por tudo quanto é lugar Eu já não sei mais onde encontrá-los, é impossível Ao que o juiz respondeu Da mesma maneira, um simples comentário que pode destruir a honra de um homem Espalha-se a ponto de não podermos consertar o mal causado Se não se pode falar bem de uma pessoa, é melhor que não se diga nada Sejamos senhores de nossa língua para não sermos escravos de nossas palavras. No mundo sempre existirão pessoas que vão te amar pelo que você é e outras que vão te odiar pelo mesmo motivo. Acostume-se. Ah, e nunca se esqueça, quem ama não vê defeitos, quem odeia não vê qualidades. Mas quem é amigo vê as duas coisas